Eu acho muito importante que né, é, a discussão de gênero, né, do que é ser homem, do que é ser mulher. Desejo um futuro em que essa discussão ela não seja tão importante, seja uma discussão sobre pessoas. Quando se fala em mulher, eu não me identifico totalmente com esse gênero mulher. Quando eu digo que não me identifico com o gênero mulher, eu não estou dizendo que eu quero ser um homem. Porque eu também não me identifico com o gênero homem. Né? Então, o que é que eu seria? E eu entendi que essa não identificação com esse gênero A ou B é onde entra o queer. O QI pensa em possibilidades afetivas. Meu nome é Lisa Delicieux, tenho 43 anos, vou fazer 44 anos no dia 31 de março. Sou ariana e sou formada em licenciatura em artes visuais. A minha formação eu concluí em 97 e comecei a ser professora de arte em 98 no estado. Trabalhei no estado um bom tempo. Depois fiz uma, uma seleção interna para a Secretaria de Educação, então saí da sala de aula, aí fiquei cinco anos na Secretaria de Educação, nesse interior fiz o mestrado em Educação. E aí em 2012 surgiu o concurso, no, em Vitória Santo Antão, eu fiz o concurso para professor de arte, né, no, no ensino. Nesse diálogo, concurso técnico lá de agroindústria, agropecuária, surgiu a vaga aqui em Olinda, então é, aqui também a gente, de forma espontânea também, surgiu um curso, o um grupo de núcleo de gênero e diversidade. Logo no primeiro ano do, do, da abertura do campus de Olinda, os próprios alunos sentiram a necessidade de debater sobre questões de gênero e diversidade. E aqui no campus de arte, é, o núcleo de gênero ele, ele também talvez seja um dos núcleos mais criativos. Porque os alunos eles constroem vídeos eles promovem oficinas de lambi-lambi, eles, eles promovem performance nos corredores, eles saem para dialogar com a comunidade, no período das ocupações muitos alunos que faziam parte dos núcleos de, do, do núcleo de gênero ampliou os debates com outros alunos que não estavam próximos do núcleo terminaram ficando por conta desses alunos que participaram da ocupação eles propõem os temas que eles querem debater eles propõem os convidados que eles querem trazer geralmente são convidados da geração deles é interessante porque eu que não sou da geração mas sou contemporânea a eles terminam aprendendo e acompanhando termos que são mais usuais hoje em dia, né? É, o que era ser lésbica na minha época e o que é ser lésbica hoje. E eu acho que os alunos, eles entenderam que o espaço deles é o espaço da escola, né? Não é? Eles participam desse processo de aprendizagem, entendem que o local deles é aqui. E falando em mulher, eu acho que as mulheres do daqui do Instituto, as meninas artistas elas estão buscando a visibilidade dessa mulher artista, querendo a visibilidade da fala delas. Então, aqui, Olinda, você tem uma diretora geral, você tem uma diretora de ensino, você tem a coordenadora, você tem as mulheres caminhando nesses espaços, né? Porque aqui, pelo menos eu falo do nosso grupo, é que essa, essa atuação do feminismo a atuação do feminismo para que haja participação e visibilidade do feminino no homem. Também, quando a gente fala, né? E pensar no mundo com um olhar feminino. Acho que tá, chegou a nossa vez, chegou a vez da gente pensar no mundo é, governado por mulheres. Quem sabe não, não, não dá um pouquinho mais certo.